Bem-vindo ao curso de vídeo, roteiro, edição e pós-produção com softwares livres. Você aprenderá como produzir vídeos, desde a ideia, roteiro, storyboard, conceitos de cinema para filmagem, edição. Meu nome é Ricardo Graça e serei seu instrutor neste curso. Sou escritor, designer multimídia e professor. Com muita experiência nessa área, já trabalhei para TV e cinema criando aberturas, escrevendo roteiros e dirigindo cenas. Já dirigi seis curtas-metragens, escrevi três livros e produzi o design e animação de três jogos. Eu desenhei este curso para qualquer um interessado em uma solução prática para criar vídeos de alta qualidade com pouco investimento, utilizando softwares livres para qualquer tipo de mídia e propósito. Ao final do curso você estará apto a escrever, filmar, editar, este curso foi desenhado para criar uma maneira rápida e efetiva de aprender a produzir vídeos. Eu desenhei esse curso para todos os produtores independentes talentosos, diretores, videomakers, editores, que querem produzir seus próprios vídeos, mas são impedidos por falta de recursos e tempo. Quer produzir seus próprios vídeos? Os requisitos necessários são um computador, uma pequena lista de softwares livres instalados e sua vontade de aprender estas técnicas. Então venha logo, matricule-se e comece suas produções.